Aqui é torneio FC grangeiro. Os galos estão parecendo o, tá o, o, o Aí ele falou também que baixou o preço do jet ski. Agora é 80 mil. Mas ninguém aqui ter 80 mil nós vamos continuar remando a canoa mesmo. Pobre que apoia Bolsonaro deve ser praticante de auto Tem que chicote nas, nas costas.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 Paulzinho não tem Viagra não. É a última vez que eu tô mandando Viagra aqui o você. Vai pedir pro Lula. O Viagra do Lula é para hoje pessoal dele. Ele não vai dar. Por que, que o Bolsonaro foi no enterro da rainha se ele não é correr? Olha, gente, ontem eu fui na PIR, na cidade, tinha uma velha lá fazendo campanha pro Bolsonaro de graça. Ela falou assim: Eu tô fazendo campanha pro Bolsonaro de graça. Eu pensei em contratar ela pra encarpir meu quintal pelo mesmo preço. <risos> <risos> Ou eu ia pagar de Aí ela falou pra mim: Vamos, Caipirga, fazer campanha pro Bolsonaro de graça também? Falei pra ela: Olha. O ano passado ele contratou um rapaz para dar uma facada nele. Avisa ele que esse ano se antes ele precisar de um para dar um tiro na cara dele eu também vou de graça.